Gálatas, um texto que o Senhor tem falado comigo e eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, ok? Sempre falando em graça, porque aqui nós pregamos o Evangelho da Graça. Se você que não conhece o que é a graça, graça é o poder de Deus que nos dá o direito à salvação pela fé. Então, nós ensinamos aqui sobre a graça e estamos sempre compartilhando textos e meditações a respeito da graça e falando daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, ok? Então, eu quero ler com você aqui... Eu estou no livro errado de novo. É no livro de Gálatas... Gálatas, Gálatas, tá que bicho, venha, venha meu amigo, não é bicho não, é uma palavra de Deus, quase lá, quase lá, um porquito, sempre lutando com essas versões da palavra, aqui, Gálatas, Gálatas 5. Eu vou ler o capítulo 5, mas o que eu quero enfatizar é o verso 6, que fala assim, exortação a conservar a liberdade cristã. Porque os gálatas tinham sido fascinados ali com algumas pregações, algumas ideias que existiam naquele contexto de que eles teriam que guardar a lei e automaticamente ser circuncidados, certo? Então Paulo fala assim, estáis, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornei a meter-vos debaixo de jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará e de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído, Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Que esperança? É a, a salvação, a justiça, é o que nos justifica para a salvação. Porque em, Cristo, em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. E tem versão que fala, é, a, é, a fé que atua pelo amor. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corriais bem, quem vos impediu que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor. Que nenhuma outra coisa sentireis Mas aquele que vos inquieta Seja ele quem for Sofrerá a condenação Então Paulo aqui Ele estava exortando o povo de Gálatas Tem até um versículo Onde ele fala assim Ó oh, insensatos Gálatas Quem foi que vos fascinou Não é? É, é, Esse fascinou é, envolve um pouco, pelo, pelo contexto da época, envolve um pouco de é, magia A magia da arte do engano, tem até Limas, o, o encantador Que era um dos tais que, que na época lá em Éfeso Ele fazia essas mágicas, ele enganava o povo com essas, é, com essas artimanhas e Paulo está usando esse termo nesse sentido, de fascinação. Quer dizer, a pessoa vem com palavras, não é? A palavra de Paulo, ele falava sempre assim, ele falava que as minhas pregações não consintam em palavras persuasivas de sabedoria humana. E aqui nesse texto, ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, essa persuasão não vem de Deus. Quer dizer que nós Podemos ser persuadidos por outro tipo de evangelho, por outro tipo de palavra. Por isso que existe, é, é, a, a gente está sempre chamando você a voltar para o quê? Para a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? É a doutrina baseada na palavra de Deus, o evangelho. Por quê? Só, Paulo fala, já profetizava que no final dos tempos, Seriam dias difíceis, porque os homens teriam comichão no ouvido, procurando doutores da lei para si, para pregar, para falar aquilo que agradava Então, hoje, nós não estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos vivendo justamente esse tempo onde o povo está buscando fascinação, ser enganado, as pessoas através da música, através de iluminação e até artes cênicas estão enredando as pessoas e levando ela a tê-los como mestres, né? O irmão fulano, o pastor sicrano. não que nós não devamos reverenciar os homens e mulheres de Deus que são ungidos para pregar a palavra do Senhor. Mas aqui o que Paulo estava falando é a respeito justamente dos judeus que estavam se convertendo. Paulo, dava, nesse tempo, ele estava pregando justamente para os judeus. Né? E depois ele saiu pregando, ele sacudiu o um pó lá e falou, oh, o sangue de vocês não vai ser cobrado de mim, eu estou indo para os gentios. Então ele começou a ir para as cidades, para a Galáxia, ele foi para várias, você que conhece, ele foi para várias cidades ali, e ele ia pregando, onde ele chegava, ele começava a pregar a palavra do Senhor, a boa nova em Cristo, e ali aconteciam os sinais, espíritos manifestavam, ele expulsava, e através de Paulo, como ele tinha dons, curas eram manifestas, assim como Pedro também tinha, só que Pedro ficou... Em Jerusalém ficou pregando para os judeus, mas Paulo foi para os gentios, que eram as pessoas que não tinham nem judaísmo, nem não tinham religião, eles eram pagãos, e Paulo saía pregando. Só que enquanto Paulo ia pregando, os, os judeus em que, na cidade que ele chegava, eles chegavam também. Assim que ele chegava, começava a pregar e formar um corpo de igreja ali, um, é, ganhar alguns discípulos. E os judeus vinham e começavam a malhar ele. E estava acontecendo justamente isso na cidade de Gálatas. Aí ele fala, "Estais por firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Paulo era um homem da lei. Ele era fariseu de fariseus, ou seja, da seita judaica. Ele era da mais rígida. Ele fala: eu sou circuncidado ao, meio, a, a, ao oitavo dia da tribo, né, Tal, e eu, eu, eu trago, eu, eu tenho umas credenciais e tal, tal, tal, tal. Mas ele fala: eu lancei tudo isso fora, né? Eu consi dependendo da versão da palavra que você lê, eu considerei tudo aquilo que eu tinha lixo, refugo, restolho, resto, para ganhar a Cristo então Paulo vivia nos rigores da lei aquele conjunto de regras que tinham que guardar os judeus através da Torá, que são os primeiros cinco livros escritos da palavra é, e ali eles tinham toda uma cadeia de doutrinas que eles seguiam, de leis de legislações e aí o que acontece Paulo quando ele conheceu a Cristo a Bíblia fala que ele estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, né? e ele teve um encontro ali com Cristo. Uma luz muito forte, ele caiu do cavalo, caiu, caiu quando levantou, estava cego. E os homens viram, clamou, escutou a voz de Cristo falando com ele, fugiram, mas não, não, não viram nada. E ele ficou cego a eles, pegaram pela mão, levaram para a cidade, deixaram ele lá, e ele ficou ali por um período com cegueira, com os olhos sem enxergar. E aí ele fala, na hora que Cristo fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele cai e ele fala, quem, quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala, o Senhor fala, eu sou o Jesus a quem tu, tu persegues. Né? Dura para te recaustrar contra os aguilhões, né e porque muito você vai padecer em favor do meu nome. Né? E aí Paulo tem esse encontro e eu creio que naquele momento, quando, depois que ele foi para Damasco, Cristo conversou com ele, Deus levantou Ananias, que era um discípulo de Jesus, e falou para ele, ó vai na cidade tal, assim, assim, no endereço X, e ora por um, por um Saulo lá, que ele teve uma visão e viu você chegando. E ele falou, não, senhor, esse Saulo aí é perseguidor da igreja, ele mata os crentes, prende, não, não vou lá não. Ele falou, não, você vai ele é para mim um vaso escolhido né? então ali Paulo já estava sendo separado para pregar o evangelho de Cristo o evangelho de Cristo não o evangelho que Pedro estava pregando, mas já estava sendo revelado esse evangelho da graça aí Ananias chega na casa e fala, Saulo irmão né? o senhor a quem o Silvio me mandou vir aqui e eu vou orar por você, né? para você receber a visão, e ele orou e a Bíblia fala que caiu umas, como se fossem umas escamas dos olhos de Paulo e ele tornou a enxergar. Eu creio que nesse cair nas escamas, também se abriu a visão espiritual de Paulo. E ele que tinha muito conhecimento da lei, da letra, teve a revelação da graça. Tanto é que os teólogos, os, os estudiosos da palavra, falam que Paulo ficou... É, um, ninguém sabe lá onde... Se sabe, as teorias existem, mas o que eu conheço é assim, que ele ficou um período de tempo, acho que por três anos, sei lá, no deserto. Ele ficou afastado lendo a palavra e depois ele volta pregando o evangelho e ele fala, ó, esse evangelho que eu prego, eu não recebi de ninguém. E eu nunca fui ter com nenhum dos apóstolos, a não ser um outro que eu encontrei tal e talvez, mas eu, não, eu recebi do Senhor o evangelho que eu prego. Então ele teve a revelação do evangelho da graça e ele começou a levar para o povo gentil E até teve um período que andava ele, Pedro, Barnabé Eles estavam lá pregando para os gregos E enquanto eles estavam entre os gregos, eles tinham toda uma liberdade Eles não tinham todo aquele rigor judeu, né? Eles tinham uma liberdade em Cristo Pregando o evangelho, andando na presença do Senhor é, gozando do poder de ter o Espírito que já estava sendo derramado sobre as pessoas e só que aí desceu da, de, de Jerusalém um, um, uns irmãos da igreja de Jerusalém e o que aconteceu? Pedro foi e dissimulou, quer dizer, ele deu um antiloquinho e não quis mais andar com os gregos e Barnabé, que andava com Paulo era lá da lado com Paulo ele também foi na onda de Pedro e começou a, a, a né a dissimular também, começou já não mandava para os irmãos mais, os irmãos gregos. Por quê? Eles tinham uma liberdade ali em Cristo, uma maneira de se portar, de agir, de cultuar. E quando os judeus vieram, eles quiseram mudar. Aí, o assim, Aí, que, que Paulo veio, fez? Paulo foi lá e falei até no texto da palavra fala, e eu resisti a Pedro... Em rosto Na cara dele, eu resisti a ele Dizendo que ele estava errado Porque enquanto ele estava com a gente aqui no meio do povo grego Ele estava vivendo a liberdade em Cristo Quando os irmãos de Israel desceu Ele foi e começou a dissimular E Barnabé também com ele Então eles tiveram uma grande briga ali E ao é momento em que eles se separam né? Começa ali um, um, um período de separação Onde Paulo vai continuar Indo pregando O evangelho da graça mas aí o que estava acontecendo, os gálatas estavam entrando nessa onda também. Você vê que é uma dissuação. Pedro te... Paulo teve que resistir a Pedro ali, firme com ele. Peraí, meu, você está errado. Você estava aqui vivendo uma liberdade, agora você quer voltar para o né? E tem na carta que ele fala, ele fala, peraí, se, se, se convém que a salvação é pela lei, convém então que Cristo morreu em vão, e vamo nós estamos esperando o quê? Ah, vamos morrer para de pregar esse evangelho aqui, porque estamos fazendo o quê? Perdendo tempo. Mas não, ele fala aí, ele reitera que o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então, o poder de Deus para aquele que crê é quando você prega a palavra, você ministra na guia, na direção do Espírito Santo, imbuindo através da palavra, mas pregando um evangelho libertador, um evangelho que não traz julgo, que não traz peso, que não coloca medo nas pessoas, mas que instrui ela através da palavra a andar com Deus, mas sem aquele medo, aquele temor, né? Porque no passado eles viviam de temor, porque tanto é que o sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, e quando ele entrava, era uma vez por ano para oferecer o sacrifício por si e pelo povo. E. Diz, diz a, a, os, os estudos falam que eles não podiam entrar, eles entravam com uma corda amarrada, com um cinete. Se acontecesse alguma coisa, eles poderiam puxar quem estava lá dentro do santo dos santos por uma corda e não ter que entrar lá para retirar o corpo, né? porque se entrasse alguém em pecado lá, era tão santo o lugar que a pessoa morria. Né? Então era uma, uma coisa assim, era um temor, um, um terror, vamos dizer. É como lá, quando eles estavam no, no deserto e Deus aparece no monte fumegante lá e começa a falar com o povo. Eles começam a tremer da voz de Deus. Um monte fumegando, aquela coisa aterradora. O que, que eles fazem? Não, não, Moisés. Não fale Deus conosco, mas fala você e nós vamos te ouvir em tudo que você nos disser. Mas por causa do medo eles falavam aquilo. Não porque eles tinham intenção de realmente é... É, é, guardar o que Moisés falava para eles, porque todo tempo que eles ficaram ali no deserto, você vê que eles sempre erravam, sempre davam algum tipo de problema para Moisés, davam uma mancada, aí fizeram o bezerro de ouro, e cada aí depois pedir cada hora eles estavam fazendo mexerico com alguma coisa, então eles não iam seguir nada, eles tinham era medo. O que que Cristo fez? Cristo veio se ofereceu em sacrifício para quê? para cumprir o que a lei mandava e necessitava de um sacerdote oferecer um sacrifício um cordeiro então Cristo é o próprio cordeiro que foi se ofereceu e aí desse sangue veio a nossa justiça nós somos justificados em Cristo e em Cristo nós somos aceitos e aqui Paulo está falando com eles a respeito justamente dessa liberdade que eles receberam quando aceitaram a Cristo como Salvador. Aí ele, ele continua fazendo, né? é, ele fala: é, Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quer é dizer, se você tenta andar pela lei guardar mandamento da lei, é, é, agradar a Deus por mandamentos, você não consegue. Você consegue andar em espírito. E aí, em espírito, você consegue agradar a Deus. Praticando o quê? O fruto do espírito. Ele fala, é, aqui no 6 fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim a fé, que atua pelo, pelo amor. E como que a fé atua pelo amor? O amor, a Bíblia fala, vamos pegar em Coríntios? Em Coríntios fala sobre o amor. Coríntios. Coríntios. Deixa eu achar, né? Deixa é eu achar. Eu preciso achar uma... Aqui, em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Fala assim, é, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e tal, e não tivesse caridade, que é amor, né? não adiantaria de nada. Então ele fala tudo, tudo sobre é, sacrifício, sobre você se tal, ter isso, e aquilo, você se dar, você dar o seu corpo em favor de pessoas tal. Mas aí ele fala, é, ele fala assim, eu vou ler aqui um texto só para vocês, é,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 O amor é sofredor, é benigno, é, não é invejoso, o amor não, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita a mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí no 7 aí fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Tem versão que fala, o amor nunca acaba, nunca termina. Aí fala, havendo profecia será aniquinados, tal, tal, tal. Porque essa fé que atua pelo amor, você vê as características do amor aqui. E se você pegar isso e comparar com Gálatas 5, onde nós estávamos, vai falar aqui, ó, quer ver? Ó, Clint. Opa. deixa ter deixado Ah, tá aqui. Ó, em, em Gálatas, a gente continua. Aí ele fala, um, aí um pouco de fermento leveiro a toda a massa. Eu já vou chegar lá em, onde eu vou em Gálatas. Confio de vós no Senhor que nenhuma coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, será, sofrerá a condenação. Eu, porém, meu irmão, se prego ainda a circuncisão, porque pois sou por ser seguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados, né? Tem versão que fala mutilados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tá falando? À liberdade. Você foi chamado à liberdade para ser livre, livre, não é? Agora, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne mas ser vivos uns aos outros pelo amor, caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros, quer dizer, onde tem contêino onde tem briga, dissensão, confusão aí entra lá onde eu falei a respeito do que eu ia falar de, de Gálatas que é o fruto do Espírito aí no 16, fala assim é, falar obras da carne e os frutos do Espírito eu gosto de falar sempre, irmão, que é fruto não são frutos é o fruto do Espírito que fala assim Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Então, para você não ficar debaixo da lei de mandamentos, você tem que andar em espírito. E para andar em espírito, você precisa buscar, praticar o fruto. E aí fala, porque as obras da carne são manifestas. Quer dizer, você vê elas serem manifestas. Né? E elas são o quê? Idolatria. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição impureza, lascivia. É o que eu sempre falo. No outro vídeo, na outra live, eu falei a mesma coisa. Quando você for ler e estudar esses textos, é importante você ter um dicionário para quê? Para você olhar e entender né, o que que tá falando. Porque de repente você lê aqui, ó, igual, é, tá falando é, as obras da casa manifesta, tal, tá, tal, tá, tá. Aí fala prostituição. Você pensa que prostituição é só a mulher que tá lá vendendo o corpo dela. Mas não é. é prostituição é uma pessoa que adora um ídolo. Ela está se prostituindo com um ídolo no lugar do Senhor. Se ele se junta com a prostituta, ele está misturando o templo do Espírito, que é o corpo dele, juntando com a prostituta. Paulo fala isso em Coríntios. Então tem várias formas de você se prostituir você, é, porque a prostituição é quando você deprava o templo, quando você deprava as coisas que são santas, certo? Então aí fala, é prostituição impureza. Aí você pensa, ah, o que é impureza? Você tem que ir lá no dicionário olhar e também você tem discernimento do que é lascívia. A lascívia é o que é a pessoa que usa o corpo para ser lascivo, fica é, é, cobiçando o corpo da outra através da lascívia, é uma coisa é uma obra da carne. E. Aqui, ó. É, é... lascívia, idolatria. Idolatria eu não preciso nem falar. Mas eu gosto de frisar que idolatrar na minha, não é só o ídolo que você idolatra. Você pode idolatrar uma novela, uma televisão, um artista. Você pode idolatrar um ministro do evangelho, um pastor, um líder, um bispo. Você pode idolatrar seu filho, idolatrar sua empresa teu negócio é possível, pode idolatar seu emprego teu emprego é tudo para você, você tá idolatrando irmão Eu não preciso, você precisa do emprego mas se você perder o emprego você não morre não, não tô falando que você, você vai perder o emprego Presta bem atenção então, quando tá falando de idolatria, tem várias maneiras de você idolatrar. de repente você idolatra. É, rede social hum, sei lá tá entendendo? tem que entender, aí feitiçarias, feitiçaria, quando eu desobedeço meu pai e minha mãe, ou alguma autoridade, eu estou praticando feitiçaria, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, e a porfia, a contenda, ela é como o pecado de feitiçaria, Deus falou isso para o rei Saúl, lá através de Samuel, e ele mandou ele fazer uma situação e ele desobedecia. E o profeta Samuel era como se fosse o próprio Deus. O que ele falava precisava ser obedecido. Porque ele era profeta, tinha a palavra revelada de Deus. E Saul vivia né, se desviando do que ele falava. Então ele falou: ó, o porfiar é como o pecado de, per, de, de feitiçarias. Né? Aí, inimizades, né? Inimizade, ó. Você vê? Inimizade é pecado, irmão obra da carne, né? Então, se você anda na carne, você não agrada a Deus, certo? Porfias, é você ficar porfiando, aí tem que orar. Emulações, iras, olha, iras, quantas vezes a gente, de repente, fica irado, hein? Pelejas, dissensões, heresias. Heresias é ficar brigando por causa de doutrina, né? A pessoa cisma com uma coisa lá que ela entendeu do jeito dela, e a cisma que todo mundo tem que guardar não, é uma heresia. Esquece as criancinhas. Então, Paulo fala lá para não ficar com, é, com discussão a respeito da lei que não edifica ninguém. É o tal dos debates, né? E tomar cuidado com historinhas de velhas caducas, né? Tinha muito, na época, tinha muita história gnóstica disso, daquilo. E hoje tem, tem muita coisa aí. E você, pelo Espírito, vai ter discernimento. Aí, invejas, ó, você que é invejoso aí, ó, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais já vos declaro, como já antes vos disse, quer dizer, Paulo já tinha falado isso para eles, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, certo? É, estão dando na carne, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, é paz, e alegria no Espírito Santo. Amém? Aí no 22 fala, mas o fruto do Espírito é. Aqui tá a caridade nessa versão. Mas normalmente começa com amor. Também é o sinônimo, né? Por que caridade? Porque o amor de Deus é o chamado amor ágape. Não é o amor filos, que é aquele parental é, que as pessoas têm, ou eros, que é o amor. Não se for de um esposo, um marido, uma mulher Os namorados, os noivos Isso é eros Que envolve um pouco de, de corpo tal, Mas o amor de Cristo, o amor de Deus Ele é o ágape Que é um amor como o que Cristo demonstrou Na cruz do calvário O que, que ele fez? Ele foi e se ofereceu em amor Mas é, Sem cobrar nada Sem exigir nada Quer dizer, o amor de Deus Ele supre sem exigir nada de volta. O amor humano, não. Você dá e quer receber. Né? Já o, o amor de Deus é um amor que você dá. Você supre. Né? Então, vamos supor, dentro dessa obra da carne. Ah, mas a pessoa me persegue, ela fala mal de mim. O que, que eu vou fazer? Você tem que perdoar. Por quê? Em Romanos 5, 5 fala que o amor de Deus é derramado no nosso, no nosso coração, é o simbolismo do nosso dentro de nós. O amor de Deus é derramado dentro do nosso coração pelo Espírito. Então nós somos cheios desse amor. E esse amor nos leva o quê? Está sempre perdoando. Não é falou? Mandou andar uma milha? Anda duas. Não é? Bateu de um lado, oferece o outro. Agora, você não vai ficar lá levando... Né? Tudo tem uma coerência. Certo? Mas dentro da justiça, dentro de um, de um relacionamento interpessoal, não é? tem que existir o perdão, a reconciliação, porque esse ministério da reconciliação nós recebemos na graça através do sacrifício de Cristo. Então, por isso que é importante nós termos sempre dentro de nós essa premissa de que, como o amor é derramado, o amor de Deus é derramado dentro dos nossos corações e a fé também atua pelo amor o amor é do coração é uma coisa interna talvez você na hora ali ficou com raiva ficou cuidado mas quando você para para pensar põe a tua cabeça no travesseiro você vê que pá, também não é tudo isso né e dá para ter uma reconciliação é que normalmente um não quer ir o outro também não vai ah, eu não vou ninguém vai e acaba que ninguém faz nada e não chega a lugar nenhum então que você possa ficar dentro dessa dispensação de que você tem dentro de você a condição de andar em liberdade sem precisar se sujeitar a nenhum tipo de mandamento. É lógico, você tem os mandamentos. ele Bia fala que nós temos os mandamentos e o gentil. Né? O gentil ele guarda o, o, o mandamento... Por causa do mandamento que tem dentro do coração dele Ele tem dentro dele, ele sabe, tem discernimento do que é certo e errado Então, da mesma forma somos nós Nós que somos crentes, principalmente Nós temos que demonstrar esse amor, esse perdão Nós temos que demonstrar essa situação De que o amor, a fé, atua através do amor Se eu não pratico o amor, a minha fé fica inabilitada mas quando eu pratico o amor... a exemplo, às vezes eu tenho um parente que eu quero evangelizar ele. Então eu fico, vivo falando de Cristo para ele, vivo chamando ele para ir na igreja, tem um evento que eu chamo e tal, e a pessoa fica perturbada. que acaba, ela não, não quer nem, nem saber da igreja. Mas se você deixar ela em paz, tranquila, e você for exercitando o amor na vida dela, a tua fé está assistindo através desse amor. E de repente essa pessoa vai chegar e falar, olha... Acho que eu vou, vou visitar a sua igreja lá. Que dia que tem ponto lá? E é assim que as coisas acontecem. A Bíblia fala que não é por força, nem por poder. Mas é pelo Espírito também. Então eu vou encerrando essa live por aqui. E está sendo veiculada aí pelo Facebook, através da, da fanpage Apóstolo Elmo. E também pelo YouTube, no canal Elmo Dias Moria TV. Então você que participou aí, dá o teu curtir, deixa o teu joinha. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. E você que sente aí o desejo de estar participando conosco, nos ajudando nesse ministério, você tem aí uma doação, estamos precisando de equipamentos aí para estar tá melhorando aqui os nossos estudos. E você que sente aí de de repente estar tá também ofertando é, em, em valores, entre em contato com a gente aí. Lá no canal do YouTube tem embaixo os nossos contatos. Né, ali no, no, nos comentários E você também pode deixar lá o teu comentário A tua pergunta E da mesma forma aqui no fanpage ok Eu te agradeço por você ter vindo até aqui Espero que tenha ficado a tua vida E se ficou alguma dúvida E você tem alguma sugestão Fica na liberdade aí Para estar entrando em contato conosco Deixando aí a sua pergunta ok Até mais e muito obrigado Você é bem-vindo em nome de Jesus Até mais Bom, eu estou aqui agora pelo YouTube, te dando meu tchau, que deu uns pau aqui na, na, na transmissão aqui, e é como eu tenho falado, nós fazemos com os nossos equipamentos, são precários, mas nós fazemos é, por amor, não é para levar aquilo que, que nós temos aprendido, ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau!